Muito bem gente, muito bem, um forte abraço a você que acabou de acessar o nosso vídeo, né? É, muito bem, um forte abração aí para você. Você que é amante do rádio, é, chegou no canal certo, hein? Aqui você vai saber tudo sobre rádio, sobre comunicação, sobre montagem, é, regulagem de rádio e etc, e etc, e etc. É, saudações. Eu sou seu amigo professor Boina. Estou aqui, né? É mais uma videoaula para orientar você. Você que está aí é, começando, é, plantou aquela ideia no coração, você tem no sangue, já faz tempo, né? É aquela intuição, né, para ser locutor, para ser, para ter um veículo de comunicação chamado rádio. Isso aqui é uma magia, né, gente? É, quem se apaixona pelo microfone, é, vai até morrer, viu? Você lembra do Zebete, né? O mais o mais famoso, o mais espetacular radialista que já existiu nesse país, né? Ele trabalhou até não aguentar mais. Aquele lá nunca mais vai resistir um radialista daquele, né? É o melhor de todos os tempos a nossa pátria brasileira, né? É o que mais faz é gente de qualidade, né? Radialista, o melhor é o melhor animador da TV brasileira, tá aí, né, Silvio Santos. É, já quase completando 90 anos de idade, né? E, enfim, né? o Brasil tem muita coisa boa, hein? É o melhor, eu considero o melhor do mundo, né? Silvio Santos, eu acho que é o melhor do mundo, não tem nada igual, né? É, não tem nada igual, e Zé Bétio, né? é evidentemente, eu acho que é o melhor do rádio brasileiro e nunca ninguém vai superar. Mas vamos deixar isso para lá, né? Vamos deixar isso para lá, porque isso aí é a história do rádio. Uma outra hora nós voltamos aqui para contar um pouquinho a história do rádio. Que paixão nacional, é com nós mesmo. É o rádio, né? É o rádio, agora as rádios digital. É a rádio que alcança o planeta todo. Você sonha em ter a sua própria rádio? Chegou no canal certo. Chegou no momento certo. Porque aqui eu vou dar os detalhes aqui para você montar a sua própria rádio. Eu já tenho a, o curso completo aqui no canal, né? O curso completo para você montar aí a sua web rádio. Praticamente sem gasto nenhum, sem custo algum, né? Pouquinha coisa, ó. Aquele tiquezinho de nada de custo é, por mês, você vai ter um veículo de comunicação que vai falar com o planeta todo, né? Coisa boa, hein? Coisa boa. O que, que você acha? Coisa boa, né? Claro. Muito bem. Agora você me diz, professor, o que, que eu preciso para montar uma rádio web? Muito bem. Bela pergunta, vou te responder agora. É, um PC de mesa, é claro, né? É, é De preferência não seja notebook, um PC normal, é, com no mínimo 2 GB de memória, tá me ouvindo? 2 GB de memória. Se você, por acaso, o teu PC tiver com o Windows 7 ainda, eu sei que é um Windows atrasado, mas ele é muito mais fácil para você mexer com a rádio, tá bom? Se você estiver no Windows 7 ainda, parabéns, né? Vai ser muito mais fácil para você mexer, tá certo? Algumas pessoas me perguntam, precisa de mesa estéreo? Isso depende de você, né? Se você tiver é, verba aí suficiente para comprar uma mesa estéreo, maravilha, vai ser ótimo, né? Agora, se você não tiver uma mesinha aí de 4 a 7 canais, né? Se, se, pode ser mono, né? É claro que você, evidentemente, você vai precisar de um especialista, um camarada que entenda de ligar a mesa, não adianta você é, fazer o sistema que eu ensino aqui e depois você vir e falar, professor, e a minha mesa, como é que eu faço? Não está saindo som no computador. Não é problema do computador. Não é problema do computador que você está trabalhando com uma pessoa especialista em transmissão. É, eu chego até os últimos detalhes. Teu computador fica prontinho é, para receber o sinal da mesa. Agora, a mesa é com você ou com o seu técnico, né? É, aí já não vem por cima de mim, que aí não, não, aí não aguento, né? Aí o velho não aguenta, né? Muito bem, vou mostrar para você, ó Eu já falei um computador de 2 GB, né? Claro, né? É, de, se você estiver no Windows 7, parabéns para você Que vai ser melhor Se você estiver no Windows 10, funciona também E presta atenção na tela aqui agora Eu vou mostrar um negócio bem detalhado ó. Presta atenção, eu, eu uso o Windows 7 ainda, ó é, Vamos abrir aqui Olha aqui, ó Vamos abrir isso aqui, isso aqui é muito importante, gente, ó. presta atenção aí, ó. agora nós vamos vir aqui, ó. é necessário que o seu PC tenha esse plug, mixer estéreo, está vendo aqui, mixer estéreo, não adianta você contratar os nossos serviços e o seu PC não tiver esse mixer estéreo, você tem que providenciar, eu não, eu não vou instalar esse mixer para você. Isso não faz parte da, do, do, do, do nosso contrato, né? Esse aqui é um mixer estéreo. Você necessita dele é, essencialmente para poder colocar sua rádio ao vivo. É, não tem condições de, de, de ser de outra maneira, tá? Mixer estéreo, tá falado? Aqui, ó. Aonde é que eu acho isso aí, professor? Onde é que é? ó? Você vem aqui, ó. Você vem aqui. Se for o Windows 10 é um pouquinho diferente. Aí você clica com o mouse direito, vem aqui tá vendo abriu essa plaquetinha aqui ó agora você vem aqui tá vendo lá ó é inclusive está sendo gravado por ele ó mixer estéreo é alguns indos não tem esse mixer instalado precisa desse mixer senão a sua rádio não vai entrar ao vivo não tem não tem como entrar ao vivo entendeu então é é uma coisa essencial e uma das coisas que você vai precisar ter no seu pc é esse mixer estéreo porque algumas outras coisas nós ofertamos para você, né? Você comprando o nosso serviço, nós mandamos para você, né? O Rádio Zara, por exemplo, também o Inamps e também o plugin do Inamps que você necessita, que você tem necessidade, né? Aí, aí você pode me falar, ah, mas o professor, como é que faz, né? É, eu já tenho a aula completa aí no canal, né? Eu já tem uma aula completa que vai explicar como você vai montar, é, vai montar é, a, a rádio completinha passo a passo e você vai ter a minha assessoria, né? a minha ajuda, tá bom? É uma mesa de 4 de a 7 canais, pode ser mono, não tem problema não, só se você não tiver pouca verba, é um computador, no mínimo de 2 GB de memória, dois microfones, tem pessoas que falam, poxa, eu tenho um microfone pra, pra, pra, pra, pra. Deixa o papapá para lá, né? Se você está com pouca verba, para que você vai gastar com microfone? É, eu mesmo eu, eu uso um microfone simples aqui, um, um, um microfone de 90 reais. Não tem muita necessidade, não. Se você souber trabalhar com o simples, é, mas fazer bonito, fazer bem, é, é, é muito importante isso, né? O negócio é você trabalhar com amor, dedicar todo o, é, todo o seu amor no que você está fazendo que você vai ser abençoado. Outra coisa, para você que está começando agora, você que está vendo essa aula, você foi atraído pelo título. Isso aqui não é uma aventura. Se você vem se aventurar, é, a tua vontade é montar uma rádio, porque você viu a rádio do Mané que explode no Brasil inteiro? Tudo dá trabalho, nada vem de mão Beijada. É, eu tenho uma rádio Deus de 2013, não vai pensar que ela dava 25 mil acessos no primeiro dia de serviço, não. Foi muito bem divulgado, muito bem trabalhado, suado, para hoje dar 25 a 28 mil acessos por mês e ter audiência comprovada é, com participação no meu programa ao vivo, que eu tenho todas as manhãs das 7 às 8h50. Todas as manhãs não, que eu não aguento mais fazer ao vivo toda manhã. É só de terça a sexta-feira, né? É, se você tem, tem curiosidade para saber como é que é o som é só você ir lá no Play Store do seu celular vai lá no Play Store do seu celular é, digita na rádio saudade do sertão você vai a, imediatamente localizar o ícone você baixa é apenas dois meguinhas lá está a nossa rádio né 24 horas é, tocando né e só sucesso gospel né claro Rádio Saudado Sertão, temos aí a secular também, né? Rádio Recanto Caipira, que também você baixa lá no Play Store do seu celular normalmente também, tá bom? E é dessa maneira. Todas elas dão muito trabalho. Você quer é, Tem vontade, tem sonho de ter uma rádio? Tem vontade de fazer sucesso no ar? Maravilha! Você tem que ter uma pessoa, ser uma pessoa determinada, ser uma pessoa com a posição firme, falando, ó. Eu vou abrir, mas é para ser um sucesso. Não abra uma rádio pensando, puxa vida, ó, qualquer negócio eu fecho, larga a mão disso, isso não existe. Isso aí é coisa é, é pensamento de derrotado. Pensamento de uma pessoa que, infelizmente, não tem futuro. Se você abriu, é abriu para arrebentar. Ah, mas está ah, dando trabalho. Vai dar trabalho, claro que vai dar trabalho. Você acha que vai cair do céu? Aquela época que... Deus mandou uma sustentar o povo do Egito 40 anos no deserto, Você já acabou, meu filho. Agora tem que trabalhar, ué. É, você quer ver a coisa funcionar? Então trabalha. Ah, mas eu tenho pouca experiência. Como é que eu divulgo? Está tudo no meu canal. Está tudo no meu canal. Está é, tudo lá as videoaulas, como você divulga. Está é, lá as informações, se rádio web é contra a lei, se não é, se você pode fazer propaganda ou não faz. Está tudo lá no meu canal. É, exatamente, você que está aí me assistindo agora Provavelmente já sabe onde é que está o canal né é, Então é só procurar aí, está tudo aí gratuitamente Eu não cobro nada das aulas, é tudo monetizado pelo YouTube é, Mas se você quiser trabalhar com a gente também de parceiro né é, Você não, não precisa ficar procurando aí Tem muita empresa pilantra por aí, gente Tem muita empresa fornecedora de sinal pilantra você já aproveita e já trabalha com a gente direto. Você sabe que o professor, né? É o professor Boina tem, é, graças a Deus, nós temos tomado aí um rumo muito bonito. É, estamos aí é, é, é, ganhando terreno aí dentro do país, é, só nessa parte de prestação de serviço de rádio online. Por quê? Além de, de termos conhecimento da área, nós somos, eu sou radialista aí há, há 24 anos, é, já venho da FM. Em 2013, abrimos aí a, a, a Rádio Saudade do Sertão, que é a primeira, a primeira sertaneja evangélica do estado de São Paulo, e hoje explode aí no Brasil inteiro, é, Minas Gerais, Goiás, e, e para tudo quanto é lado, é, mas devido a muito trabalho, muita persistência, nunca baixei a cabeça, é, já tomei alguns tombos, levantei e falei, vou começar de novo, vou começar de novo porque aonde eu ponho a mão não é para poder é, parar, não é para poder falir, mas sim para poder caminhar, só em frente, só seguir para frente, só seguir para cima, entendeu? É, não é, é espírito de derrota, não existe na minha vida, é, apesar do, do país estar tá passando pelo que está passando agora, não determinamos derrota na vida de ninguém. Se você entrou no nosso meio, é para vencer. Se você entrar no nosso grupo, com certeza é para poder ser um abençoado. Sua rádio vai ser abençoada. Sua rádio vai ser para frente com as nossas instruções de, de para você divulgar sua rádio, para você trabalhar direitinho, para você tomar terreno. Vai, você vai ser abençoado, tá bom? Lá no Play Store está a nossa rádio Saudado Sertão, está a nossa rádio Recanto Caipira. Tem também dos nossos parceiros, né? Nos é, nossos parceiros nós é, colocamos lá, né? Nós estacionamos é, lá no Play Store e, Enfim né? É uma magia né É uma magia santa Se você ainda não tem a sua rádio Você tem vontade de ter Você, você pode entrar em contato comigo né Você pode entrar em contato comigo Pegar mais informações é, Eu tenho o um string necessário Para você é, usar na sua rádio É muito fácil fazer negócio Nós estamos aqui para trabalhar Seriamente Sou um homem de Deus não enrolo ninguém. Se eu te der uma informação, é porque eu sei do que eu estou falando. Não custo, eu, eu não costumo é, falar da boca para fora sem saber o que eu estou falando. Eu sou uma pessoa que eu faço teste, quando eu não conheço, eu faço teste, eu, eu testo, eu, eu viro de cabeça para baixo primeiro para saber o que eu estou mexendo para poder mandar para os meus clientes. Então você pode entrar em contato comigo agora. Você pega você, aí o seu teu telefone aí, ó. É, adiciona o WhatsApp da minha empresa. 16 é o código de área. 988269117. 988269117. Fazendo um resumo do que você vai precisar: um, um computador de mesa, 2 GB de memória no mínimo. Eu já, eu já mostrei aqui na tela, vou mostrar de novo. O seu Windows, se for o Windows 7, é melhor, apesar de estar desatualizado, mas é melhor pra, é, pra mais fácil para você aprender. Se for o Windows 10 também não tem problema, simplesmente ele vai ter de ter esse, esse drive aqui, não é pluguinho, é um drive. É que não vem mais com o Windows, você tem que procurar instalar, olha aqui ó, tá vendo aqui? Mixer estéreo, é necessário ter esse mixer. Se você não tiver, você leva no, um assistente, assistente técnico aí da sua cidade, ele consegue instalar para você, entendeu? e que mais aqui eu uso de retorno para mim é, no caso é, você pode escolher o seu retorno né, da maneira que você for instalar mas aqui eu puxo do meu computador é, é um cabo é um cabo da daquela saída daquela saída do meio existem três plugs no computador né é um entrada de linha um me parece que é a saída das caixinhas de som, e a outra é o fone de ouvido. Lá da saída do meio, onde sai o som das caixas de som, eu, eu coloquei um cabo engatilhado no antigo micro-system, mas não é para usar o micro-system, é porque ele tem entrada auxiliar. Eu coloquei nele e liguei o sistema auxiliar, coloca um fone de ouvido na frente, que é a saída do fone do, mix, do, do, do auxiliar, e tenho ampliagem do meu retorno é, na, daquele jeito que tiver. Mas você pode ter outro equipamento que não tem problema, né? Isso não é um problema, não. É, os programas nós fornecemos, e o, o stream também, se você é, desejar trabalhar conosco, nós temos aí o stream é, para poder é, passar para você. Por apenas R$ 30,00 por mês, e o aplicativo da rádio, é, o aplicativo oficial... Eu vou é, estacionar lá no Play Store nas, no, com a nossa estacionária, vai te custar 30 reais, uma taxa única de 30 reais. Nós estacionamos, tem o um aplicativo, fazemos ele, confeccionamos, colocamos lá e todas as pessoas vão poder baixar lá no Play Store do seu celular. Onde você baixa o WhatsApp, né, normalmente. E temos aí também a estacionária lá no Radiosnet, né, nós tem, formamos parceria com o Radiosnet, que é uma super plataforma de rádio pelo mundo, mundo todo, né? As nossas rádios tem estacionária lá, que praticamente aí te lança para o mundo todo, para o planeta todo, né? É, rádios Net é a maior plataforma de rádios do mundo. Também temos na CX Rádio, nós temos coligação aí, nós, uma parceria com a CX Rádio, para você colocar a sua rádio lá também. Enfim, é um negócio especial, um negócio que vai te alavancar, vai te levar para falar com o mundo todo aí, né? É você que tem igreja, ou às vezes você que não tem igreja, mas você gosta é, desse tipo de comunicação, é uma, uma oportunidade especial para você. Nós temos um curso completo no nosso canal, que você mesmo vai montar a sua rádio através das nossas instruções, através das nossas videoaulas, e comprar o stream nosso, nós fazemos apenas o aplicativo lá para você com uma taxa única de R$ 30 reais do aplicativo e também é, R$ mensais que é o sinal da sua rádio, né? Ou seja, lá no Nordeste eu fui informado hoje com um cliente que que começou hoje com, com a gente, que lá no Nordeste é um absurdo. Tem pessoas lá querendo cobrar R$ 200, R$ 250 por mês para poder prestar manutenção e gerar o sinal para pessoas. Isso aí é um verdadeiro absurdo, gente. Aqui você paga R$ 30,00 apenas e com direito ao é auxílio técnico. Né? Se der algum problema, é, você entra em contato. A minha empresa tem o WhatsApp no ar das 9 da manhã até as 6 da tarde, é, no, nos dias comercial, né? no, no horário comercial. E simplesmente você vai entrar em contato e nós estamos sempre pronto para te, ó, te auxiliar, para te dar aquela assistência toda especial. Repetindo o telefone, ó, 16 ao código de área. 16 ao código de área 98826 9117. 988269117. Você adiciona esse WhatsApp, você pode chamar mesmo se não for em horário comercial, deixa o seu recado que nos dias normais, né, os dias comerciais eu chamo você. E nós conversamos, nós negociamos, tá bom? Nós não somos, é, não somos aventureiros Nós temos aí tempo já Principalmente no rádio é, Nós vie viemos do rádio FM, Deus de 95 E na rádio web, né? Na rádio web sou especializado, Deus de 2012 Então já temos tempo de serviço Nós temos tempo, especialização Se você precisar aí de de contatos, né? É para referência nossa. Nós temos também temos clientes aí de muitos anos que está conosco e pode é, falar o que como nós trabalhamos, a qualidade do nosso serviço e a honestidade que nós usamos, né? Que nós somos servos de Deus, tá bom? Se você quiser é, ver a qualidade da nossa rádio ouvir a qualidade da nossa rádio, se você tem um aplicativo rádiosnet aí na, na, no seu celular é, é só você digitar lá Rádio Saudade do Sertão ou Rede Saudade do Sertão de Ribeirão Preto no RádiosNet, Rede Saudade do Sertão de Ribeirão Preto. Você vai ouvir a qualidade do nosso sinal ou Rádio Recanto Caipira de Ribeirão Preto. Está no RádiosNet também. É uma das nossas emissoras que você pode é, acionar e ver a qualidade de som lá no Play Store. Eu já eu falei, mas vou falar de novo Você digita lá, Rádio Saudade do Sertão Rádio Saudade do Sertão Você vai ver o aplicativozinho Vai baixar ele, vai instalar e ouvir a nossa programação Ou também, Rádio Recanto Caipira, né? Rádio Recanto Caipira, lá no Play Store Nós temos aí é, o aplicativo Você pode baixar, instalar, é só modão, hein, gente? Isso aí não tem mistura não, é só modão 24 horas, para quem gosta do sertanejo que presta, é Rádio Recanto Caipira, é uma das nossas afiliadas. E temos aí, né, temos aí várias afiliadas, inclusive, deixa eu é, recomendar também, né, lá no Play Store, você tem a, a, a Rádio Aliança Web de Cuiabá, Rádio Aliança Web do meu amigo Milton, né, é um abração para Milton, parceirão nosso, né, de muito tempo. É, que já está trabalhando com a gente, né? É, vem trabalhando aí, passando aí o, é, os anos aí com a gente. Também lá em Areia Branca, nós temos a Thelma e o, o, o Val, né? O Val e a Thelma com a Rádio Eu Sou, também está no Play Store, tá bom? Você tá é, pode digitar lá, Rádio Eu Sou, é, de Areia Branca, que você vai achar lá no Play Store o aplicativo oficial da Rádio da Thelma e do Val. O que mais nós temos aqui, gente, é, para recomendar, né? É, são tantas pessoas que às vezes eu me esqueiro. Esqueço, né? É, tem a Rádio Comércio de Salgueiro, né? É, a Rádio Comércio de Salgueiro do meu amigo Marcelo. É, lá, de, é, lá de. Lá de. Lá de perto de Pernambuco, né? Agora me falhou a memória aqui, né? Falhou a memória. É, deixa eu abrir aqui o painel, né? Se é, não vou esquecer dos meus amigos, dos meus dos meus afiliados, dos meus clientes, né? É isso aí não está certo, né? Pois todos eles aí merecem aí aqueles aqueles agradecimentos nossos é, por estar trabalhando conosco, né? E está chegando mais, né? Está chegando mais, essa semana chega mais, mas temos aí vários clientes aqui agora sim, né? Agora sim eu vou conseguir é, é, lembrar de todo todo mundo, né? Muito bem. É, rádio Bálsamo de Gileade é, Rádio Bálsamo de Gileade É lá do sul, né? É lá do, do, do nosso amigo pastor Só esqueci o nome dele, hein? Rádio Bálsamo de Gileade Também está lá no Play Store Você pode baixar Se você quer evangélico, uma rádio maravilhosa, tá bom? Rádio Comércio de Salgueiro É, Rádio Comércio de Salgueiro Do meu amigo Marcelo Também está lá no Play Store Você digita lá, se você for curioso Pode baixar Rádio Nossa Rádio Sertaneja, do meu amigo Tião do Violão, aqui de Ribeirão Preto, também lá no Play Store, estacionado na nossa plataforma. Rádio Nova Luz, do meu amigo, é, do meu amigo Almir Dias, lá de Caçador, Santa Catarina. Rádio Cravinhos FM, também é, a Cravinhos FM, é, do nosso amigo é, Dr. Luiz Ângelo, meu advogado, meu amigo, é, meu, meu paizão, né? Lá de Cravinhos, né? Você pode baixar o aplicativo lá no Play Store também, que está na nossa plataforma. Rádio Recanto Caipira, Rádio Recanto Caipira que nos pertence, está lá no Play Store também, está aí com o seu, é, com o seu aplicativo, né? É, deixa eu ver aqui, Rádio, Rádio Maceió, essa eu não lembro o nome, gente, é, vou ficar devendo, né? É essa aqui, a Rádio Fieis em Cristo, é, lá de Campinas, né? Rádio Fieis em Cristo, lá de Campinas, também está conosco. E tem outras que estão tá entrando aí, gente, que eu não lembro o nome agora. É os amigos, os irmãos, a nos perdoar. Mas assim que eles entrarem, né, eu vou fazer um outro vídeo para poder, é, é, poder também divulgar vocês, né? É os nossos parceiros que estão entrando agora, evidentemente. É, nós não guardamos aí o nome de todos né? isso aí é normal né é a idade vai chegando não é a mesma coisa é, de ser um garoto novo né mas tá bom gente olha é, que Deus abençoe você obrigado aí por estar é, assistindo aí o nosso vídeo tá aí né tudo que é necessário para você montar a sua rádio web você mesmo monta com a, no a nossa assessoria é simplesmente você vai comprar o sinal né de 30 reais por mês e vai pagar uma taxa única do, do aplicativo para a gente estacioná-la também de R$ 30. Reais. O, o, a taxa do Stream é todos os meses, a taxa do, do aplicativo é uma vez só. E também, é, você registrando o site, que isso aí é, a nossa aula explica, é, com a, a outra empresa, eu te indico para você. Registramos hoje um site, custou R$ 95,00 para um ano o registro do domínio. Juntamente com o site é, é claro que isso aí vai é, Com o passar do tempo né, Essa videoaula vai ficar estacionada é, Vai aumentar um pouquinho Mas é, no, justamente no dia de hoje Nós registramos Está R$ 95,00 no momento Tá bom? Que Deus abençoe você Deixa seu like aí E dá uma vasculhada no nosso canal Tem muito vídeo bom aí e é Sobre rádio e outras coisas mais é, Aqui é, fica os meus agradecimentos pela sua simpatia, é, pela a sua audiência, né, que é bem uma audiência, né, o pessoal que vem no meu canal me assistir, e ficamos por aqui. Até a próxima vez, que Deus abençoe a todos, tchau, tchau, gente!